Viva amigas e chegamos ao fim, vamos mostrar como é que eu fiz o remate, o remate tem aqui uma peculiaridade diferente, é ligeiramente diferente, vou parar a câmera, vou desmanchar, ou, ou não, está oh, aqui, estão a ver, pronto, tirei o fio todo, reparem, o remate passa por baixo, passa por aqui, por dentro do primeiro, por dentro da primeira correntinha da primeira, do, da, da primeira correntinha também. Vamos parar outra vez. Portanto, puxei aqui também este para fora. E agora eu vou mostrar como é que se faz. Já vamos aqui, não tiramos a agulha. Eita. Esta não sai, não tira a agulha e vem fazer aqui o ponto baixíssimo normal. Pronto. E só depois é que passa para o outro lado, como eu mostro.